fala aí minha gente pessoal hoje eu venho com uma dica aqui ó para quem quiser proteger aí o analógico do controle ou até mesmo melhorar aí na jogabilidade com essas capinhas aqui ó de silicone isso daqui foi enviado para mim pela Gearbash site de compra aí muito confiável chegou muito rápido aqui em casa cara em menos de um mês chegou essa essa encomenda aqui para mim e muito barato, então vale a pena aí adquirir, beleza? Eu vou deixar o link aí na descrição para quem quiser adquirir. Então, pessoal, ela vem nessa embalagem aqui, ó, com quatro pares com tamanhos diferentes. E é compatível aí com qualquer controle aí de PS4, Xbox, Gamepad. Ela vem aqui, ó, deixa eu colocar aqui. Então tá aqui ó pessoal. Vem essa daqui que é mais altinha e aqui em cima vem curva. Vem essa daqui que é altinha também e aqui em cima vem com um antiderrapante. Essa daqui aqui é mais baixa e aqui em cima vem curva e essa daqui que é baixinha também com um antiderrapantezinho aqui. Ó. Então é bem simples de colocar. Deixa eu colocar nesse controle aqui para vocês ver como é que fica. Olha, eu coloquei uma aqui. Deixa eu colocar a outra aqui. Opa. Então tá aí, ó, pessoal. Já encaixou já. Olha como é que ficou o analógico do controle. Bem alto. Ó. Melhora até na, na jogabilidade. Então tá aí, pessoal. Fica a dica aí. Então, um grande abraço. Fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!